Bora lá pra penúltima fase que a gente vai fazer nesse vídeo. No caso, acho que nesse vídeo aqui, no caso é a primeira fase. Mas é a penúltima fase que a gente tá fazendo aqui na live. É essa aqui. Depois a fasezinha extra desse mundo. E daí o boss. Então, bora que bora a corrida dos espíritos. Enfim, bora continuar. Do mapa, Pô, eu sabia que tinha coisa ali pra baixo, não sabia se era coisa boa ou coisa ruim, era coisa ruim. Eita porra, tá, eu tenho que. Hum, tá, entendi. E aqui pra baixo, ó. Nossa, a primeira fazinha bônus, já entendi como é que funciona ali mais ou menos. Sim, bora lá, colete todos os cristais. No, velho, os abacaxi voltou, mano. Eu tava com saudade já, velho. Gostei, gostei. De primeira. Bora que bora. Tava com saudade já, mano. Bora virar dragão, rapaz. Esqueci que o dragão não me movimento. E ele tem tudo. Menes viu muito Menes. Tem que me acostumar de novo com a mecânica do drago. Pronto. Aí, tá. Que bora. Aí, velho, quase, hein? E checkpointzinho para nós. Hum, tá. Fiz bobice ali. Não devia ter feito o que eu fiz ali Ui, ui, ui Perdi moedinha, mas não tem problema Pelo menos estou vivo Acho que eu já vou ter que fazer essa fase aqui de novo para pegar a fase bônus que eu, não... que eu não sei se eu vou conseguir pegar Tá ligado? Então não tem problema Ai, tá Fiz bobice, fiz bobice. Opa! Vou ter que fazer a fase, não. Segunda fase bônus. Tá aí pra nós. Alcance o objetivo. De dragão, né? Certeza que era. Ó, velho, odeio. Ai, morri. Já tinha percebido, já. Então, odeio fase bônus, que é alcança o objetivo. E bora que bora, é segundo cristal bônus pra nós. E... Mais uma fase concluída... Com sucesso. Bora pra fase extra, Cujo nome é... Queda Livre. Bora que bora. Ah... <risos> eu, eu fiquei esperando ela Planar, não planar, né? Mas tipo, já começar correndo por causa do dragão, velho. Viu, mano? É isso que fase de dragão nos faz, pô. Meu Deus. Nossa, mano, complicado essa fase, hein? Ui, ui, ui. Agora não tem como mais planar. Agora tem. Ai. Esqueci que tinha aqui pra frente. Ai Ah, velho, bora que eu vou conseguir, hein Bora que eu vou conseguir Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui Ah, ah Que susto, mano Que susto Consegui 84 cristais de 100 Não tem problema só o susto que eu levei ali no fim já valeu a pena. <risos> Enfim, bora pra próxima fase, que é o boss. Então bora lá, boss. E vamos lá para o covil de Olaf. Here we go, here we go, here we go, here we go. Acabar... Aqui esse primeiro mundo de... Olha só! De tigrão. Eu não entendi O que eu tenho que fazer aqui? Pera aí eu vou, eu vou descobrir, eu vou descobrir, pera aí É só ficar desviando Tipo Tipo a primeira fase lá E daí uma hora vai vir um que dá pra eu Matar E daí é show Não entendi muito bem o que é pra fazer, mas vou vou tentar, vou tentar, não sei o que que é pra fazer, mas eu vou tentar. Será que é pra tipo... Não, não é. Não pode ser pra entrar nos negócios ali, né? Não, não pode. Ah, velho, vou ficar só desviando. Sei lá o que é pra fazer. Não sei que fase que é essa, como é que é essa fase aqui Vê, fica só desviando Ah, pode crer Entendi, entendi, entendi Inteligente, rapaz, inteligente Pode crer Entendi já, como é que faz Eu quase me matei Caraca, Menor, mas a gente ainda tá no Segundo estágio, ficou tão difícil assim Por quê? Bora lá Bora lá bater no Olaf Mano, é complicado isso aqui, velho Tá louco Uh, tá, tá, bora, bora, bora Let's go, let's go, let's go, caralho, let's go Tá, posso ficar aqui em cima, legal, legal, legal Bora!